Oi Mayara Viter, tudo bem? É, um abraço para você e para o seu namorado aí, que deve estar de olho em você aí, né? É... Eu não posso dizer que tudo é uma brincadeira, mas é. Né? Porque nós somos no mundo virtual, então tudo é um jogo, tudo é um, uma conversa, né? É... E você é uma gata, mas troca a foto do perfil aí, que não ficou boa não. Seu namorado não é feio. É, ele faz um par bom com você aí. Mas eu tô no barco, hein? Tô na aposta. Quem sabe o um dia você não, não pretenda vir aqui pra São Paulo aqui, ó. Tô aqui. É sacanagem, né? Uma sacanagem com o cara. Mas ele entende aí que na internet tudo vira, né? Tudo é um contato apenas. Né? Nós não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer então é só uma um contato interessante só até mais beijão um beijão